Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba TRD, e não sei se vocês estão acompanhando o Big Brother Brasil 21, o maior motivo da ansiedade do brasileiro com tanta gente podre dentro daquela casa, mas uma das figuras mais interessantes a compor o elenco, e aqui tem o um maior destaque aqui fora, é Juliette Freire, advogada e maquiadora que além de se mostrar dentro da casa, e se mostrar no jogo, também mostra seus talentos enquanto maquiadora que ia colar no programa, chamando bastante a atenção tanto da pessoal da casa quanto do público. Na penúltima festa do programa, Juliette usou uma pele bem bem bonita, junto com um batom vermelho, e um delineado gráfico muito bonito, que angariou muitos comentários elogiosos, falando sobre a simetria, a precisão, enfim, gente, o delineado dela realmente estava maravilhoso naquela noite. Aqui fora, obviamente, muita gente amou o resultado, inclusive eu, que vou hoje recriar essa make da Juliette e ensinar esse delineado pra vocês. Então, se você já gostou da ideia e já quiser conferir tudo sobre essa make com delineado gráfico, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e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 E bom, gente, tô aqui no Instagram da Juliette Com uma foto aberta mostrando exatamente a maquiagem que eu vou recriar aqui hoje Em que ela usou esse delineado Gente, ficou tão incrível que essa foto tem, tipo, mais de um milhão de likes E mais de 10 mil comentários Então todo mundo amou mesmo Mas, obviamente, a gente vai recriar essa make aqui por completo Então a gente vai começar pela pele Olhando bem de pertinho aqui nas fotos Eu consigo ver que a Juliette é do meu time, entendeu? Do time rebocão, alta cobertura, amo Nas festas, pelo menos, eu percebo que ela sempre tá com essa pele bem corrigida aqui eu amo também. Então vamos lá começar. Não vou usar uma base de alta cobertura, surpreendentemente, né? Mas eu vou construir camadas com ela. Vou usar a BT Skin de Bruna Tavares na cor L40. Inclusive, vou espalhar essa base usando a esponjinha de Bruna Tavares. Vai espalhando a sua base conforme você queira E, gente, o legal dessa maquiagem é que ela não é muito complicada de fazer O complicado mesmo é só o delineadinho Mas o restante da make é muito fácil Olha, numa camada fina a base tá com a cobertura bem alta Mas eu ainda vou retocar em alguns pontinhos que eu achar necessário Já que a gente quer essa cobertura total hoje Bom, com a base aplicada, a Juliette não parece ter feito nenhuma firula de iluminação, assim, exagerada, igual geralmente eu faço, né? Tipo, a pele tá bem retocada e bem bonita, então eu vou usar um corretivo que é levemente mais claro do que o meu tom de pele. Esse aqui é o Claro 20 da Natura, que vocês sabem que eu gosto de vir com um corretivo tipo esse aqui, né? Levemente mais claro em outro super claro, em alguns pontos estratégicos. Mas hoje eu vou usar só esse aqui. Vai iluminando e corrigindo todas as áreas que você quiser e vem espalhando. depois de aplicar o corretivo, vem polindo e tirando todos os vincos do seu corretivo na área dos olhos, tá? porque a gente já vai selar e a gente vai tomar um cuidado especial selando os olhos pra isso eu vou usar o meu pó translúcido da Playboy, que eu gosto bastante e eu já venho selando abaixo dos olhos, e com o excessinho do pó na esponja, eu já venho selando a pálpebra também, gente, eu nunca faço isso nas minhas maquiagens normais mas hoje vai ajudar a gente a deixar um acabamento mais bonito quando a gente for desenhar o um delineado em cima, depois pode selar. selando do restante do seu rosto normalmente, tá? Com o um pincel de pó, vai espalhando para as áreas onde a esponjinha não encostou. E também já vem tirando o excesso desse pó todo, tá, gente? Hoje eu não vou deixar o pó cozinhando e nem nada. Já vou contornar o meu rosto. Eu acho que a Juliette não usou o contorno em creme, né? Acho que ela fez o contorno dela com produtos em pó. E hoje eu vou fazer a mesma coisa. Se alguém puder me confirmar aí nos comentários, que eu não vi ela fazendo essa make, eu só vi as fotos depois. <risos> Olha só, já fiz o meu contorno praticamente todo. Vou voltar na minha esponjinha e num restinho de pó, só fazendo os recortes do meu contorno, porque isso é uma preferência pessoal. Então eu venho fazendo um recorte aqui na mandíbula, puxando aqui do lóbulo da orelha. E quando chega mais ou menos nessa posição aqui, olha, antes de encostar na boca, eu desço. E também nas laterais do nariz e topo também. Vou varrendo esse excesso, né? Ai, gente, fala sério, essa pele é muito fácil. E eu gosto de vir no uma bruminha fixadora, tá? Eu vou usar essa aqui da Face Beautiful. Você pode usar mais na frente ou agora, é opcional mesmo, mas eu gosto de usar agora, tá? Logo depois de aplicar esses pós aqui. Sem excesso e sem falar muito pra não vincar a maquiagem. Eu vou esperar essa bruma fixadora aqui assentar. Mas olha como a pele tá ficando linda, gente. Bom, gente, minha pele já absorveu a bruma. Agora eu vou passar blush, tá? Isso você pode passar antes ou depois da bruma. Tanto faz mesmo. E olhando aqui pelas fotos no Insta da Juliette, não dá saber exatamente qual é a cor do blush dela. Tá parecendo um coral, mas eu suponho que talvez seja um pouco mais rosado por causa da iluminação. Isso aqui é um print que tiraram provavelmente tem a iluminação de dentro da casa, na frente do espelho. Então, pra ficar mais parecido com o dessa foto aqui, eu vou usar um blush coral, que na verdade não é um blush, gente. É uma sombra coral daquela coleção de maquiagem da Manu Gavassi, inclusive ex-BBB também, né, gente? Mas eu tenho amado usar essa sombra mesmo aqui como blush. Vocês sabem que o meu blush é bem peculiar, né? Eu aplico ele aqui no alto da maçã do rosto e eu já puxo aqui pras têmporas também, em todo um formato meu particular. Mas hoje eu vou me inspirar aqui no formato da Juliette, que o dela é mais concentrado aqui na maçã do rosto, mas não tão alto, tá? Então eu vou ficar aqui com o celular aberto na foto e olhando, vou de levinho e eu ainda não havia notado, gente mas ela aplicou bastante blush e eu vou fazer a mesma coisa mas concentradinho nessa região central E eu acho que eu vou deixar o blush por aqui, tá, gente? Eu tô achando bem diferente do usual pra mim, né? Assim como eu falei pra vocês. Aproveitando que a gente já tá tão perto do final da pele, eu vou logo finalizar ela com o iluminador, né? A iluminação aqui não tá favorecendo muito, porque essa foto foi tirada dentro da casa. Mas nessa foto aqui a gente consegue ver, olha, que ela tem pontos de iluminação aqui na parte da testa, aqui na maçã do rosto, na ponte do nariz. Então eu vou tentar recriar mais ou menos isso. E pelo que eu consigo notar dessas fotos, ela usou uma tonalidade mais champanhe pra o iluminador dela. Então eu vou usar o Loose Powder Highlighter da Ruby Rose na cor Adorable, que ele tem esse tonzinho de champanhe e tal Tá vendo? É uma coisa que não é aquele super iluminado, mas também não é tão sutil, sabe? O iluminador que ela usou foi mais ou menos nessa vibe, sabe? Não foi uma coisa muito exagerada, mas também não foi uma coisa muito sutil Então é isso, gente! A nossa pele de Juliette já está prontíssima Eu vou limpar as minhas sobrancelhas fora das câmeras e eu volto pra gente fazer os olhos, né? O delineado gráfico em si juntos Então, gente! Voltei, limpei as sobrancelhas apliquei um pouquinho de fixador de maquiagem da Ruby Rose e não somente isso, né? Assim como vocês podem perceber, eu já estou com um olho pronto não porque eu queria, gente na verdade é porque eu ensinei vocês a fazer esse olho aqui e aí eu me toquei que eu não tinha ligado o microfone, né? <risos> ainda bem que eu não fiz o outro olho ainda então eu vou explicar pra vocês como é que foi então bora lá, né? Eu tenho quase certeza que na maquiagem original da Juliette ela usou um delineador em caneta, se eu não estiver enganado esse tipo de delineado gráfico você pode fazer com praticamente qualquer tipo de produto Seja delineado líquido, delineado em caneta, delineado em gel Eu não recomendo em gel, mas se você quiser testar, né? Talvez dê certo Mas você também pode fazer seus delineados com sombra E hoje eu usei uma sombra líquida, gente Eu estou usando o BT Velvet de Bruna Tavares na cor black Pra fazer esse delineado aqui Juntamente de um pincel chato Com as cerdas bem fininhas e curtinhas, tá certo, gente? E o que, é que a gente vai começar fazendo enquanto eu transfiro o produto pra o pincel? Basicamente, a gente vai fazer um rascunho do desenho Antes de ir desenhando delineando toda essa forma. Se você observar esse delineado gráfico, ele é um delineado simples, só que com uma voltinha lá para dentro, tá? Então não se afoba. A base desse delineado é um delineado comum, que você provavelmente já fez. Então eu vou usar aquele truque que eu já ensinei para vocês várias e várias vezes, que você vai vir aqui na sua pálpebra inferior, ó, seguindo a linha natural, da sua linha d'água. Imagina que a sua linha d'água tá indo por completo até o final do seu rosto. Começa marcando aí, porque isso aí vai ser a base do seu delineado, tá? Vem com um pincel bem leve, só com restinho de produto, tá, gente? O que eu tô procurando fazer aqui é só um rascunho do rascunho do rascunho. Nada definitivo ainda. Ó, tá vendo que eu marquei ali no cantinho, bem levinho? Daí com mais produto no pincel, eu venho intensificando essa linha. Pra o meu formato de olho, aqui já é mais do que o suficiente, se as suas sobrancelhas forem menores, mais arqueadas enfim gente, as sobrancelhas mudam de rosto pra rosto você pode até exagerar mais e puxar essa linha mais pra fora, mas pra arronar com o limite das minhas sobrancelhas eu prefiro manter aqui, tá certo? já vou preenchendo a base do meu delineado, e o legal dessa base é que você pode puxar meio que em diagonal ela de volta pro seu olho tá certo? ainda mais se você tiver olhos pequenos ou pouca pálpebra que nem eu vem fazendo o início e o centro do seu delineado normalmente e um grande bafo do delineado da Juliette Que eu amo usar nos meus delineados Que eu já faço também É puxar aqui o cantinho interno de forma bem discreta, tá? Vem seguindo aqui, olha No iníciozinho do delineado Uma linha até a altura da sua linha d'água E então nesse micro espacinho Que ficou aqui, olha Você puxa uma linha reta De volta pra dentro do seu olho Agora a gente tem todo esse bafo Aqui em cima, né gente? Esse formato vai mudar de pessoa pra pessoa Mas o que, que eu recomendo? Que você puxe essa voltinha de forma mais curvada aqui na ponta, pra você dar a ideia, né, o conceito do delineado. E você vai seguindo as dobrinhas naturais dos seus olhos, assim como eu tenho, pra fazer esse desenho, entendeu? Sempre respeitando aqui o limite das sobrancelhas, né? Tira o excesso de produto do pincel, pega só um restinho e vem mapeando. Tá vendo, ó? Só com a sujeirinha do pincel. E quando você tiver demarcado onde você quer construir o delineado, você constrói o delineado em cima com pincel fininho e com calma, tá? Essa parte pode ser um pouco chatinha se você for iniciante, mas vale muito a pena, gente. Treina aí que você consegue. Pra dar acabamento aqui no cantinho interno, ó, você vem só com o excessinho do produto e em movimentos leves, ó, vem criando uma linha mais fininha. E dependendo da quantidade de produto que você usa, você consegue até dar um efeito mais esfumado. Eu prefiro um efeito mais marcado pra esses delineados gráficos, né? Com o delineado feito, você pode terminar os seus olhos normalmente aplicando máscara de cílios e cílios postiços, se você assim preferir. E é exatamente o que eu vou fazer agora, já já eu volto. Bom, cílios postiços colados e olhos finalizados, gente. Gente, esse efeito de delineado gráfico é muito lindo Não é à toa que as pessoas ficaram muito impressionadas né, Com a make que a Juliette fez Porque realmente, gente, fica um bafo Assim como eu falei, essa foto da Juliette Tá um pouco complicada da gente saber exatamente as cores Porque a iluminação dentro da casa oscila, né, gente? É uma casa dentro de um estúdio, mas ainda é uma casa Eu acho que talvez esse batom dela seja nude Mas aqui na foto tá aparecendo mais avermelhado Eu não tenho certeza, mas eu acho que é nude Só que, gente, outro fator de Juliette e também de make envolvida no BBB, é que a Juliette gosta bastante de usar um batom vermelho, né? Esse batom tá muito popular porque ela e uma outra participante chamada Sara também usam bastante esse tom. Eu não tenho exatamente o mesmo tom de vermelho, mas eu acho que ia combinar um batom vermelho nessa make aqui, porque a nossa pele tá bem simples e bonita, nosso olho assim tá bafo mas ainda tá no preto, né? Então por que não usar um batom vermelho, né, gente? Aliás, eu não tenho essas makes do BBB, mas se vocês quiserem eu posso comprar, gente. As mesmas makes que tem lá na casa do BBB e testar. Então, se vocês quiserem que eu resenhe as makes que tem lá na casa do BBB, comentem aí embaixo que, quem sabe, eu trago aqui pro canal. Mas o vermelho que eu vou usar é esse muito lindo, chamado vermelho hibisco de menina Secrets, que é um vermelhinho mais fechado. Nossa, gente, real, não tem nada mais estranho do que passar batom só no lábio inferior e se olhar no espelho ou então no viewfinder da câmera. E pra finalizar essa make de vez, um pouco mais de fixador de maquiagem, né, gente? Que não vai fazer mal nenhum. Então é isso, gente Esse é o resultado final da make Inspirada na Juliette do BBB21 Eu tô muito feliz com o resultado Eu amo esses tipos de delineadores Se você também gostou, já vai deixando o seu like aí embaixo E se você for novo por aqui Seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal Comenta aí embaixo o que, que você achou desse vídeo Se você usaria essa make Se você gostou da minha maquiagem Da make da Juliette Apesar de, de acordo com a própria Juliette Ser maquiadora nunca ter sido o sonho dela Eu espero de verdade que depois da final do BBB Ela considere, sabe, sei lá, lançar uma marca de maquiagem Ou uma colaboração com alguma marca de maquiagem Porque eu acho que realmente seria bastante interessante as pessoas iam gostar E basicamente é isso, né, gente? <risos> Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir em arroba no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu posto vários conteúdos de beleza que não chegam até aqui no YouTube. Então se você quiser um 360 do meu conteúdo e acompanhar todas as minhas dicas, todos os meus vídeos, os meus truques, já se inscreve aqui no canal e me segue nas minhas redes sociais. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e...